Eu cheguei aqui há mais ou menos três meses e eu cheguei aqui com quatro, cinco meses de pânico. Olá, eu sou a Sônia Andrade, eu sou hipnoterapeuta aqui na Sociedade Interamericana de Hipnose. Eu tô aqui com o Romário. Meu cliente querido, ele vai falar para vocês um pouquinho sobre a experiência dele é, na reprogramação mental, que é o que a gente trabalha aqui na Sociedade Interamericana de Hipnose a reprogramação mental em decepção. Nós estamos encerrando hoje. O remário vai dar o parecer dele para vocês com relação a isso. É, eu, primeiramente, eu tenho que agradecer muito pela oportunidade né, de, de ter tido esse desenvolvimento muito grande esse trabalho muito bonito, muito, muito satisfatório. Eu cheguei aqui há mais ou menos três meses e eu cheguei aqui com quatro, cinco crises de pânico, enfim. Não conseguia dormir direito, não conseguia comer direito, não conseguia pensar direito, administrar o meu tempo direito, trabalhar direito. Eu escrevo, não conseguia mais escrever. Eu estava num estado de esgotamento absoluto e já na primeira sessão eu senti uma grande diferença. Eu senti um, um grande levante positivo para mim. Eu consegui aprender muita coisa sobre mim e, principalmente, eu conseguia voltar a ser quem eu era antes das crises de pânico, antes das crises de ansiedade, antes de todo o desespero tomar conta de mim. Então, eu só tenho a agradecer pelo trabalho aqui da, da Sociedade, pelo trabalho da Sônia, pela atenção que foi destinada a mim. E é um trabalho que vale muito a pena, muito a pena. É você investir e mergulhar em você mesmo. Às vezes, eu penso que é ali que começam as coisas e foi isso que eu acabei descobrindo. Então, foi muito válido para mim, muito importante. Eu só tenho a agradecer a esse trabalho maravilhoso, que graças a Deus me devolveu vida e fôlego para continuar com meus trabalhos e com a minha rotina do dia a dia. Sim. Gratidão, gratidão Mário, por, tudo. por tudo que a gente realizou juntos, né? Foi um trabalho junto muito bonito um caminhar né, novo, e uma nova estrada aí que se apresenta a você. Gratidão por ter confiado no nosso trabalho, viu? Por ter nos dado a honra de trabalhar com você, aqui na Sociedade Interamericana de Hipnose. Muito obrigada. <risos> então, pessoal, vocês viram aqui né o Romário falando, tem muito mais valor do que qualquer um de nós aqui da Sociedade, né dizendo para vocês, Aquilo que realmente a gente realiza aqui de uma maneira muito séria, de uma maneira muito amorosa. Então nós convidamos todos vocês para uma avaliação gratuita. As nossas avaliações elas são gratuitas e a gente oferece nessa avaliação a apresentação do nosso trabalho. É, todo, todas as técnicas que nós utilizamos aqui com hipnose, com programação neurolinguística. Estamos à disposição. Venham que vocês serão muito queridos, muito bem recebidos aqui por nós. Gratidão.